Você, já parou pra pensar que o mundo à sua volta não existe? Que tudo não passa de uma ilusão criada por seu cérebro? E que a matéria de que tudo é feito, na verdade é composta por nada? É, que isso aqui que estou segurando não deveria existir. Quer entender, melhor? Então fica pro vídeo. Aqui é meu canal o Planeta Interessante, então sejam bem-vindos a meu Planeta Interessante. Você é daquelas pessoas que só acreditam no que vê, que se alguém sai gritando na alma, então um tirado louco, atira em todo mundo, você sai na rua e acaba morrendo, bom, isso é trágico. Mas o que te faz acreditar que o que está presenciando com os seus olhos é real? Para entendermos isso, primeiro temos que entender como enxergamos Partículas luminosas, denominadas fótons, viajam do objeto observado até os nossos olhos e passam pelo cristalino, onde são refratados e focados na retina, no fundo do olho. Aqui, os raios luminosos são convertidos em sinais elétricos e transmitidos por neurônios até o centro da nossa visão, na parte posterior do seu cérebro. É, a visão realmente ocorre no fundo do seu cérebro. Atrás. Seus olhos apenas têm a função de captar a luz do ambiente, você jamais enxerga com seus olhos, você enxerga com a mente. Bom, depois de sabermos disso, vamos reconsiderar alguns conceitos cuidadosamente. Quando dizemos nós vemos, na realidade, vemos o efeito dos raios atingindo os nossos olhos, convertidos em sinais elétricos e formados no cérebro. Portanto, tudo aquilo que sentimos são apenas sinais elétricos recebidos no cérebro. Nunca vivenciamos algo, apenas temos uma ilusão daquilo. Ao longo da vida de um cérebro, ele jamais se confronta com a fonte original da matéria existente fora de nós, mas apenas com uma cópia elétrica da mesma formada dentro do cérebro. Nesse ponto, somos iludidos a pensar que essas cópias são instâncias da realidade material de nós. Então chegamos a uma terrível e indiscutível conclusão de que tudo aquilo que vemos, ouvimos, tocamos e sentimos como matéria são apenas sinais elétricos no nosso cérebro. Por exemplo, quando vemos um pássaro ele não está realmente no nosso mundo exterior, porém em nosso cérebro as partículas de luz refletidas pelo pássaro alcançam o nosso olho, e de lá, são convertidos em sinais elétricos. O pássaro que vemos, é na realidade o resultado da interpretação de sinais do nosso cérebro. Se o nervo conduzindo a informação fosse desconectado, o pássaro, ele desapareceria subitamente. Nós só acreditamos na existência de objetos, porque vemos e tocamos, e eles são refletidos por percepções. Entretanto, nossas percepções são apenas ideias em nossa mente. Assim, objetos que captamos por nossas percepções não são nada além de ideias. E essas ideias existem apenas em nossas mentes. E se isso existe apenas em nossas mentes, significa que somos iludidos por enganos. Quando imaginamos um universo e objetos fora de nossas mentes. Com isso tudo, quero dizer que essas sensações que estamos presenciando pode estar vindo de uma fonte artificial. Por exemplo, vamos supor que podemos tirar o nosso cérebro e mantê-lo vivo dentro de uma caixa de vidro. Vamos adicionar o computador com toda sorte de informações e vamos enviar para esse computador todos os dados que temos sobre luz, som, tato e olfato. Agora vamos conectar esse computador aos sensores de sentido do nosso cérebro. Quando o nosso cérebro perceber esses sinais, ele vai ver Ouvir e viver todas as cenas que guia apresentamos. E desse computador podemos enviar imagens e cenas criadas. Por exemplo, podemos enviar sinais referentes ao que percebemos e sentimos enquanto estamos sentados em uma mesa de trabalho. E o cérebro pensará que é um homem de negócios, um homem de negócios que está sentado em uma mesa de trabalho. E esse mundo imaginário continuará enquanto essa estimulação persistir em nós. Nunca daríamos conta de que somos apenas o cérebro. Mesmo que isso não seja verdade e que o mundo material exista, você é formado 100% de átomos. E os átomos são formados 99,9% de nada. nada. Não só você, como seu gato, seu cachorro, sua privada, sua casa, e quando eu digo tudo, tudo, não é nada. Então por que enxergamos, se tudo é nada? Porque enxergamos os fótons, a luz que reflete no átomo até nós. E de fato, indiscutivelmente, nunca tocamos em algo de verdade. Porque os átomos se repelem igual dois ímãs, se repelem quando estão, é, você sabe... porque se trata de uma reação em cadeia de energia. As cargas eletromagnéticas dos átomos em cadeia empurram os átomos dos seus dedos, gerando uma interação até chegar aos nervos sensoriais, que comunicam ao cérebro uma falsa interação de contato. Yes. Isso quer dizer que o real são impulsos elétricos que seu cérebro interpreta, simples assim. E se mesmo depois disso tudo, você ainda acredita que tudo existe, o experimento da dupla fenda diz que você está errado, que prova que a realidade não existe, senão observada. O experimento da dupla fenda consiste em fazer ondas na água irem em direção a uma fenda, atingindo a parede de trás fazendo uma linha. Quando incluído uma segunda fenda, acontece algo diferente. As ondas se anulam, criando um modelo de interferência com várias linhas. Ou seja, com matéria passando nas duas fendas, teríamos duas linhas. E com ondas passando nas duas fendas, teríamos várias linhas, porque ondas são diferentes de matéria. Bom. Logicamente seria o certo Ou oh, será que não? Agora fizeram o mesmo experimento com elétrons Pense que elétrons são pequenos pedaços de matéria Como se fossem pequenas pedrinhas Bom, eles jogaram vários elétrons em uma fenda O resultado foi uma linha Então se jogássemos em duas fendas Teríamos duas linhas, certo? Porque é como se fossem pequenas pedrinhas mas, não. Tivemos várias linhas. Só que isso acontece com ondas e não com elétrons, porque elétrons não são ondas. Ou oh, será que não? Então, eles refizeram o experimento. Mas agora, jogando um elétron por vez, o resultado deveria ser duas linhas, certo? Mas, não. Mas deu no mesmo modelo de interferência de várias linhas. Isso fugia da lógica, porque não tinha como os elétrons bater uma na outra, porque eles jogaram um elétron por vez. É a mesma coisa que eu pegar uma bola de boliche e jogar na parede com duas janelas, e a bola de boliche passar pelas duas janelas, e não por uma, como se ela tivesse se dividido em duas, sendo que isso é impossível. Então, eles refizeram o experimento mais uma vez. Mas agora, eles observaram para ver o que iria acontecer na fenda, porque criar, porque criava um modelo de interferência com várias linhas. E o simples fato de observar fez com que o elétron se comportasse como elétron, que passou pela fenda e fez um modelo de duas linhas, e não um modelo de interferência de várias linhas. É como se o elétron soubesse que... Seria observado Então ele decidiu se comportar como matéria E não como onda Ou seja, o observador acabou com a função de onda Pelo simples fato de observar Quer dizer que a ausência de um observador Faz com que o elétron saia como uma partícula Se transforme em uma onda Passe pelas duas fendas Interfira consigo mesma para bater na parede como uma partícula Bom pessoal, por hoje é só. Por favor, se inscreva no meu, no meu de canal. E não se esqueça de deixar, você sabe, todo mês. É só isso mesmo. Um beijinho na sua bundinha, um beliscãozinho. E tchau. Se você não se inscrever no canal, eu vou passar. Se você não se inscrever no canal, eu vou aparecer em sua TV em 7 dias, viu? Mas antes disso, eu vou ligar.